então gente e aí eu achei esse filme com muitas traduções então é doutor mesmer o feiticeiro magnetismo selvagem tem várias várias traduções mas vamos por essa do Google a primeira que é o doutor mesmer o feiticeiro então a gente tem aqui o Alan Rickman como Franz Mesmer um médico muito diferente nada arcaico digamos assim que estava lá naquela época no século XVIII tentando mostrar que a medicina não era só fazer sangria nas pessoas que nem os outros médicos achavam que era. E aí, óbvio que aconteceu toda aquela, aquela reviravolta dos médicos contra ele, porque ninguém achou que aquilo ali que ele estava falando poderia ser real ou coisa assim. Então, a gente tem aqui o Plot, que é um médico do século XVIII, percorre Viena com seus tratamentos pouco ortodoxos e se relaciona com um paciente cego Esse filme, ele é um pouco arrastado, ele tem uma hora e 47, mas ele é um pouco arrastado, mas muito bom. E o Alan Rickman fez, assim, com uma perfeição, mesmo mesmer, que ele te mesmeriza, né, como existe o verbo em inglês. Ele te deixa hipnotizado. É uma coisa, assim, muito interessante, não sei se realmente é real, se é fantasioso, mas que o filme realmente, assim, te mostra que não parece fantasioso, assim, é uma coisa seduzente, sensual, sabe, e enfeite, ah, muito enfeite... Ah, é demais, assim, te deixa mesmerizada é a única coisa que eu posso falar e que serve mais é essa palavra.